Bom dia, são 7 h da manhã Hoje é segunda-feira Dia 15 de março E segundas-feiras são os dias Que eu tenho um estágio de respiratória Na faculdade às 7h30 Eu tô só fazendo meu café agora Pra levar E as minhas bolsas, as minhas coisas já estão prontas Porque eu arrumo no dia anterior Porque desde que eu comecei a fazer isso A minha vida começou a ficar muito mais fácil E eu comecei a chegar um pouquinho mais cedo Na faculdade e não ficar tão voada então, vou pegar meu café, minhas coisas e partir para a faculdade. Hum. Nossa, deve estar uma delícia esse sol. Aqui agora, eu vou esperar focar. Olha que lindo que tá. Terceiro dia de ficar em casa. Acordei agora, 10h30, acordei bem tarde. Esse período está sendo perfeito para colocar todo o meu sono em dia. Daí eu vou fazer um café, vou lavar meu rosto, fazer as skincare. Eu decidi gravar vlogs pra ir mostrando o que, é que tá acontecendo aqui. Tá todo mundo em casa, tá eu, a mãe e meus irmãos em casa. Eu tô com sintoma de gripe e meu irmão caçula também. Eu sou do grupo de risco por ser cardiopata. O que por enquanto é isso. A minha mãe também é do grupo de risco, porque ela é hipertensa. Eles estão lavando a mão agora, inclusive. Eles adotaram muito a rotina de lavar a mão toda hora. Então vamos lá fazer o meu café. O meu café é expresso com leite de soja, sabor chocolate. Quero ficar dentro de casa também. Toma. Ótimo Deixa eu pausar a música aqui Direitos autorais, né meninas O que ele veio até o carro Eu e meu irmão A gente tá saindo de casa só pra buscar o almoço é, A gente não cozinha em casa A gente compra marmita então a gente sai de casa só pra comprar... comprar... A gente sai de casa só pra vir buscar esse almoço. Porque se fosse, por exemplo, pra entregarem na nossa casa ia ser mais caro. Então, como é rota de casa, não é tão longe, é mais ou menos 20 minutos, assim, que a gente fica fora de casa. Pra pegar o almoço. E aí a gente pega o almoço e já volta pra casa. Eu tô arrumando a sala da minha casa. Eu tô assistindo as aulas do Me Salva. O Me Salva é a plataforma que eu quero assinar no meio do ano. Eu não assinei no, no início do ano, porque eu tô muito focada com a faculdade, não tem como eu estudar pro Enem agora. Então, o primeiro semestre vai ser todo focado na faculdade, que é meu último semestre da faculdade. Se tudo der certo, né, por causa da. Estamos em uma nova situação agora de pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a ideia é que eu. A ideia é que eu forme agora. E. Tô esperando. E aí, no meio do ano, quando eu formar, eu vou, eu vou assinar o um Salva e provavelmente estudar num cursinho para vestibular que abriu aqui perto de casa, que usa o sistema Farias Brito E é isso. E vamos para casa. A minha introdução de 2018, porque ela né, é autorizada por mim mesmo é a gente mencionar todas as palavras do tempo está gravado aí na aula anterior de gramática. Eu falei ali na correção. Cita a palavra doenças, porque esta é a palavra do tema. O que, que é o dissertativo? O dissertativo, gente, é falar sobre... Né? Ah, a pessoa disserta muito, é aquela pessoa palestrinha. Ah, tá? é... Já está de noite, agora são 8 horas da noite Eu e a mãe a gente foi no mercado Comprar pão e biscoito Porque tinha acabado Pra mim, pra ela, pros meninos O mercado tá bem lotado Tem bastante gente indo pro mercado ainda Meio preocupante Muitas pessoas ainda no mercado Mas, enfim Fiquei meio assustada Não... Não esperava tantas pessoas no mercado. Eu sempre vou evitar muito gravar de noite porque a minha câmera ela fica muito pixelada de noite. Ela fica muito ruim, a qualidade muito baixa e eu não tenho iluminação boa. Eu tô usando a iluminação do meu netbook aqui, um pouco mais amarelada, porque a iluminação azul fica muito ruim. Então amanhã a gente continua conversando sobre. Essa quarentena. Depois que eu organizei as roupas, eu não, eu não terminei de limpar minha sala e eu não estudei violino porque eu fiquei muito cansada. Porque eu fiquei o tempo todo em pé. Agora eu tô esperando começar a prova do líder do BBB. E é isso. Vou ficar aqui no meu computadorzinho de bolinha. Dia de quarentena. Tem muita coisa pra fazer ainda na minha casa. Tem muitas coisas para eu fazer. É, eu vou ver se eu estudo velino hoje, que eu não estudei velino hoje. Eu estudei velino nos outros dias que eu fiquei quarentena. Minha pasta está aqui. Olá, pasta de velino. Já separei as partituras que eu preciso estudar. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou vou marcar com marca texto as partes que eu preciso estudar. Eu não vou mostrar as partituras para vocês, por questões de, de direitos autorais, porque são arranjos, são arranjos originais e aí a minha orquestra já passou por essa por umas complicações de plágio de concerto, então não posso mostrar para vocês. Então eu vou só marcar aqui e aí vocês ficam aí rapidinho. Não sei se super chamativo ou pastel. Alguém saiu da prova? Tati, para irá irá para para para para aqui. para termina aqui. Isso é um ré. para para para Posição. Aqui também Até o final é tudo na terceira posição As nuvens aqui Que eu tentei fazer não ficaram tão boas Nem a transição, não ficou, ficou muito marcada ainda A transição A única coisa a que eu mais gostei Aqui foi o mar O mar tá bonitinho Fiz com giz pastel Eu coloquei Eu, coloquei, eu digitei giz pastel no Youtube E aí o Youtube faz playlists de 50 vídeos, né? Do que você pesquisa. E aí eu tô assistindo essa playlist. E aí eu, o primeiro vídeo da playlist era esse. O segundo era de técnicas de, de, de giz pastel que eu não aproveitei muito. Porque, não sei, eu gosto mais de tutorial assim. Aí vai ter outro tutorial de girassol que eu vou fazer. Tem que estudar isso aqui, né? mas é na primeira, né? A gente tá assim, né? Tem que estudar. Ai, chegou no concerto. Sofro tanto com esse conserto. Fiquei em casa. Estudo o conserto. Eu tenho que aprender a fazer ele inteiro na terceira posição, porque, ó, primeira, aí vai pra terceira. Aí eu quero voltar pra primeira, mas aqui eu vou estar na terceira de novo. Então eu tenho que aprender esse trecho aqui na terceira posição, porque esse eu meio que já sei. Então eu tenho que aprender esse aqui na terceira posição. É aqui que volta pra primeira, né? É, o, é a pior música que eu tenho que estudar essa. Sendo. Que é o concerto que a gente vai tocar. Um concerto de orquestra e piano. Doutora Shelley vai voltar. Quer dizer? Não dá pra falar muito do, do, do futuro, né, menina? Porque tá meio complicado. Mas é por que fica fazendo esses barulhos? O que, que tá acontecendo? A minha mãe tá com paper pay-per-view lá na televisão dela e tal. E aí fica fazendo uns barulhos, como se fosse o... É, os alertas do, do Big Boss. Só que tá tendo prova ainda. Prova do, do líder. Quero muito que a minha ganhe. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, tá Marcela, Thelma, Mario, Mário, Flaslan e a Gabizinha, só só essas cinco. Quero muito que a Thelma ganha. Se bem que o Daniel tá no paredão, mas tem chance dele de voltar boa de volta. Ai, sei lá, sabe? Ai, aqui tem o um hino nacional. Trampino. Será que eu pego essa música em cima? Não vou pegar não, deixa ela embaixo. Vou tocar embaixo. Essa música tá tranquila também. É só estudar mais, eu acho. Não tem um tararana, tem um tararana, que é lá em cima, lá terceira. Tá fácil. Gente. Vamos ver se eu vou estudar isso. Hoje me deu uma desanimada a tudo. E... Eu fiquei um tempão deitada na cama. Daí agora eu levantei da cama. E aí eu tentei ligar meu netbook, que é o computador que eu uso no meu dia a dia. E eu não consegui é, ligar porque ele já tá com um problema tem um tempo já. E aí eu peguei o computador da minha mãe mesmo que é o computador que eu uso para editar os vídeos e tudo mais, que é o computador geral da casa. Então, eu vou, eu tô limpando a área de trabalho que está uma bagunça horrorosa. Eu brigo com a minha mãe sempre por causa dessa área de trabalho, que ela coloca tudo na área de trabalho. E aí eu vou começar a limpar essa área de trabalho, vou organizar as coisas. Vou passar os vídeos da câmera pro computador. Pronto, agora a é área de trabalho não tem nada. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir as minhas coisas, que eu tava usando né? o tipo, notebook, ele não funciona mais. Vou abrir minhas coisas nesse computador. Vou abrir meu Twitter, minha conta no YouTube e tal, tudo mais. E voltar a usar esse computador, porque eu não usava ele tem um bom tempo, assim. Inclusive... O fato de eu não usar ele é um dos que mais me desmotiva, por exemplo, a editar vídeo. Mas como eu tô dele mesmo. Então vai ser mais... Mais fácil. Tô sem óculos aí, por isso que eu tô... Miupe. E é isso. Aí eu vou ficar um pouquinho aqui de bobeira, provavelmente. E depois eu vou... Vê se eu começo a editar uns vídeos. É... Não sei o que, é que eu faço. Hoje hoje é o quarto dia de quarentena, assim, aqui em Porto Velho. E aí eu fiquei bem. Sabe? Hoje bateu um desânimo, assim, bem. bem, bem punk. Eu não sei. Espero que passe. Bom dia, grupo. Estou no meu. Acho que é quinto dia de quarentena. É... Deixa eu ver. Isso, hoje é meu quinto dia de quarentena. Tô atualizando aqui as coisas no Twitter. Ontem eu fiquei meio tristinha, coloquei no Twitter que eu tava meio triste. Deu um, um, um desânimo. As notícias do, do Ministério da Saúde, a live do Átila. Deu uma caidinha no meu humor, e eu não gravei muito, não falei muito, não fiz nada, organizei aqui o computador pra começar a mexer, assisti alguns episódios de Killing Eve, que série incrível, tá sendo ótimo assistir séries pra, frugir, pra, frugir, pra fugir de tudo que tá acontecendo, então tô, tô assistindo bastante. E agora eu tô me atualizando as coisas do meu bebê, vi que teve barraco, vi que teve prova do anjo, o Rafa ganhou. pequena atualização agora são 7h20. E como vocês sabem, meu canal era muito sobre livros, né? Uma época longínqua. E aí devido à quarentena, vários livros, vários livros estão de graça. E books, né? De graça, e eu tô tipo... Tô muito feliz porque tinham vários que eu queria muito ler ou que eu queria muito ter o Crave a marca tá de graça eu queria muito ler esse livro é a autora de Divergente eu desisti de Insurgente não tava gostando do livro aí eu parei de ler mas assim esse Crave a marca ele me chama muito mais a atenção do que o Divergente o sem coração da Marissa Mayer também, tá? Nossa, eu queria muito ler esse. Muito, muito, muito, muito, muito, muito. Ninguém nasce herói do Eric Novello também. Eu queria... Nossa, eu lembro quando, quando lançou esse livro, eu queria muito ler. E ele tá de graça. E o, o livro céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo também, que é uma autora brasileira. Eric também é. Ai, gente. Nossa, eu vou ler muito. Meu Deus, eu vou ler muito, muito muito, muito. Eu não vou estar lendo... Eu vou parar o Killing Live e eu vou ler. Eu tenho muitos livros físicos pra ler também. Mas... Eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir. Muitos livros digitais. Porque, sabe? Disponibilizaram de graça. Sabe? Ai, que legal. Eu tô, tô, tô indo atrás de muito conteúdo de graça nesse período de quarentena. Curso aula é, qualquer coisa que esteja de graça a Nanátes liberou as ilustrações dela para desenhar de graça baixei tudo vou imprimir vou fazer tudo tudo tudo tudo, tudo. esses são os livros que estão no meu Kindle já li esse livro já assisti a palestra ao Crave é a marca que eu falei e tem vários livros LGBT que no mês do da visibilidade trans estava tendo. eu vou ler um pouco agora. A memória da câmera está acabando. Então vai ser um vídeo da semana bem longo. Acho que eu estou feliz com esse novo formato, que querendo ou não meu canal vai começar a ter de atualização. Então eu vou ler agora. Para fechar aqui, eu estou na minha página inicial do YouTube. Vocês podem ver que tem Família Wash, Sou Fã, Itzi... O Baixa Renda, vou assistir todos vocês, tô viciada nessa atriz de Kill Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês que é uma playlist, que eu dei o nome de Vamos Ler. Existe um segmento agora no YouTube que são pessoas lendo e aí você lê com essas pessoas. E eu provavelmente vou ter que fazer isso, vocês estão ouvindo que meus irmãos, estão fazendo um caos na casa. Então eu vou provavelmente colocar um lo-fi pra eu não ouvir eles. Porque, né, eles estão gritando muito em casa e eu não vou pedir pra eles pararem de gritar, né? O famoso não tem nada pra fazer. Então, a gente vai colocar um lofai aqui e ler... Já é domingo, fiz a minha skincare, porque... Não é porque a gente tá de quarentena que a gente vai deixar de cuidar da pele. Então, eu fiz a minha skincare, lavei o rosto, passei hidratante, protossolar e um lip tint. E... Hoje, eu e a mãe vamos ficar em casa. Eu achei que a gente ia no mercado, mas não vamos. Vamos ficar em casa. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou assistir Killing Live, comecei a assistir a terceira temporada de Elite. Ah, e ontem eu montei um, uma rotina para minha quarentena, meu bullet journal. Vou ver se eu consigo seguir, é pra eu começar a seguir nos dias da semana. Vou ver se eu consigo seguir ela, pra eu não ser um poço de improdutividade enquanto eu estiver em casa. Então, basicamente é isso. Vou assistir as séries que eu falei e não vou fazer absolutamente mais nada em casa. Provavelmente mais tarde eu faço exercício físico que eu estou fazendo em casa, né? Então, provavelmente vou fazer exercício físico mais tarde. Mas nada muito grandioso não. Então, vou até aproveitar pra encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, que eu acho que vai ficar um vídeo bem longo. Mas é basicamente isso. Fiquei em casa.